A gente tá aqui na St. James Station porque eu sou preguiçoso e a gente vai andar uma estação até o círculos aqui que são tipo um quilômetro e oito com preguiça, tô com o pé doendo Então a gente vai de trem, metrô, até lá E Sydney é legal porque tem muita estação então dá pra da cidade toda de trem de metrô Então a gente vai aproveitar e mostrar para vocês um pouco do transporte público de Sydney aqui Chega mais! nos ônibus você pode usar esse cartão aqui que é o Opal, tá? Sim, é o, o, o Opal. Opa. É o, Fazer o que, né? Você usa o cartão Opal. É, é como se fosse o um bilhete único né, que a gente tem em São Paulo ou nas outras cidades, né, que tem os bilhetes de cartão de, de transporte e tudo mais. Então, o Opal é de graça, você pega em qualquer conveniência aqui de Sidney e você só compra a recarga. Então, colocou a recarga, acabou, pode usar qualquer transporte que tem aqui. aqui de Rio de tem dois andares Estou assistindo outros, né? Isso é bem bacana também Ainda tem ônibus de dois andares Bem moderno, né? Só então, que o transporte público, você vai custar o seu cartão na hora de entrar e na hora de sair. Então quando você chega em qualquer estação, qualquer ônibus, qualquer coisa... Encostou, Liberou? Tchau! Na maioria das estações aqui em CG também você tem esse negócio de top-up aqui Então é, é, basicamente tem isso em São Paulo também, é um lugar onde você só coloca o seu cartão e você paga e recarrega o crédito do seu Opal e está pronto para usar Se você não conseguir usar as máquinas aqui, você tem o Transport Information também que é bem na frente aqui vou mostrar para vocês aqui então, do outro lado aqui na Key, vocês vão ver o Transport Information, que vocês podem perguntar se tiverem qualquer dúvida. Logo aqui na frente da estação de circula, você tem os ferries que vai para Manly, North Sydney, né? E os outros bairros que são do outro lado de Sydney, né? Na área norte. Então, aqui também faz parte do transporte público, você também pode usar o u -Pol. A diferença é que aqui nas, nas Wars, quando você pega os barcos, você não precisa dar o pop-up pra. Você não precisa bater ele para sair, só para entrar. Porque eles já sabem que é uma linha só. Então se você tá vindo daqui para mainly, por exemplo, você não vai bater ele para sair. Só bateu para entrar, porque já sabe que é uma coisa só, você vai direto para mainly. Porque você não tem como descer no meio do caminho, né? Assim. Só então, se você porque, quiser. Então, porque não tem como você descer é, no meio do caminho. Se você quiser descer, não assim. você pular no meio da água. Pode né? ser, com esse calor, Mas, né? Não tá rolando. Esse aqui é o mapa do trem daqui de Sydney. Ele parece bastante com o mapa de São Paulo, na verdade, né? Estação estação... Está só... É, a linha Azul e a vermelha A linha Azul e é a vermelha, é vermelha Norte Sul, parece meio outra de São Paulo Então aqui você tem as linhas, são sete linhas de trem que você pode utilizar E todas elas vêm aqui para o Martin Place, que é o centro de Sydney, Aqui fica a City E aqui vem todos os bairros para onde foi, se você conseguir aí Aqui são as linhas do ferry, então pra você que quer ir pra outros lugares, como North Sydney e outras localidades de Sydney, ó, Manly, Darling Harbour, Eastern Suburbs, New Bay, Tarunga Zoo, ou Mozambique, Aqui você vai pegar os ferries que são os barcos né, que vão levar vocês os outros lugares aqui de Sydney E aqui tem o timetable também, então aqui você pode ver os horários dos ônibus que eles vão passar. Então você escolhe o número do ônibus, né, ver qual ônibus você vai precisar pegar. E aqui eles têm os, as horas certinhas, os minutos certinhos que eles vão passar nesse ponto específico.